Opa, meus queridos! Tio Sanari, é tudo tranquilo com vocês? Sério, de verdade, aí onde vocês moram, tá calor? Porque aqui, mano, tá um calor absurdo. Eu tô só de cuequinha gravando esse vídeo e... Eu sei que isso aqui era um detalhe que vocês não precisavam saber. Mas, enfim, vamos pro vídeo logo. Maionese. Tá aí uma figura pública que é o típico perfil que eu, pelo menos, tenho aquele pensamento de que as pessoas deram a fama pra pessoa certa. Até porque convenhamos aqui. O trabalho que ele faz é simplesmente incrível e de se tirar o chapéu.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 de todos os vídeos serem excluídos. A parada é que nós criadores de conteúdo nunca sabemos do dia de amanhã. Hoje tá tudo bem, o canal tá tudo tranquilo, só que amanhã a gente pode simplesmente perder tudo e todo o nosso trabalho. E foi exatamente isso que aconteceu com o canal do Maionese. Tudo foi perdido. Anos e anos de vídeos lindos e incríveis que simplesmente foram deletados. E eu tô torcendo muito para que ele consiga recuperar os vídeos porque é a coisa certa a acontecer, sabe? Os vídeos eram incríveis e não existe motivo para eles serem excluídos. Enfim, se vocês gostam do que o Maionese faz internet afora, sigam ele nas outras redes sociais como o Instagram e o TikTok para assim continuar consumindo o conteúdo lindo que ele produz. Ainda bem que ele tem outras redes sociais porque senão tudo ia por água abaixo, sabe? Todos os vídeos simplesmente só iam ser deletados. E que talvez por um erro e denúncia de pessoas que nem assistiram o um vídeo, todo esse trabalho pode ter sido excluído pra todo sempre aqui do YouTube. Enfim. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio San, é um prazer ter vocês por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra mim chegar aos 700 mil inscritos, é uma marca muito importante e a gente tá bem perto, foi mais um vídeo de comentário explicando mais ou menos o que aconteceu e assim tentar ajudar quem gosta do maionese a entender todo o caso. Bom, não posso deixar de falar que esse vídeo aqui só tá saindo graças ao vídeo do Fei e da Carry foram graças a eles que eu fiquei sabendo do corrido, então todos os créditos a eles. E é isso, valeu, falei. Nós até a próxima e fui, beijão. Agora eu vou tomar um banho porque eu tô suando com um porquinha.